pedra lá naquela pedra que tá lá em cima é um outro vei até esse quadrado aqui é um veio é um veio de outro então a Deixa eu pegar você no meio do quadrado aí, não tá aí. eu não você pega eu, eu só minha voz que que pegar. aqui ó pega aqui ó aí esse aqui é um veio só que tem que chegar perto está ventando não vai sair nada esse quadrado aqui dá mais ou menos vamos pôr aí 6 6 5 dá uns um seis por 5 então de todo lado que eu entrar dentro desse quadrado aqui essas varetas vai fechar agora eu, eu vou passar dentro dele agora você tenta pegar as varetas aqui que ela, ela vai cruzar e vai cruzar até chegar lá aqui ó ela cruzou agora eu vou, eu vou, eu vou dentro dele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 ela vai cruzar aqui eu tô em cima do veio até aqui ela cruzou eu passei a pedra descuro porque aqui se eu andar para frente se eu andar aqui para frente a varetas vai começar a voltar para trás já começou a entortar porque ela, ela já pendeu para o veio então ela quer que eu volte se eu andar para cá ela elas vai tender, ela vai tender lá no veio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 aqui não é muito mole de abrir não, porque senão eu perco o ouro, perco topaz Aqui ó, tá na minha mão, ó. Ouro e um topázio azul. E pode ser topázio branco também, tanto faz.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 mas aqui tem um veio embaixo Então eu vou mostrar aqui pro pessoal Filma sempre as varetas à mão viu? Sempre as varetas E vou mostrar pro pessoal também Como que identifica Por exemplo, aqui ó Eu tô aqui atrás As varetas tá abertas Se eu andar um pouquinho para frente ó, Daquela pedra ali para lá Já dá um veio Então ó, a câmera vai filmar as varetas Mais ou menos 5 ou 6 metros daqui, lá. Daqui lá é um veio. E nós temos uma outra pedra aqui, ó. Aqui, é aqui, ó. Essa pedra aqui. Daqui lá onde eu risquei, aqui, lá na outra pedra, lá, ó. É um veio.